Olá meus amigos, aqui é o Paulo Marreta, mais conhecido como vovô transante, e se você não é inscrito no canal, já se inscreva, sou um senhor maneiríssimo. E tenho muitos segredos para te revelar de como durar até horas com a mulherada na cama. Mas já sofri com a ejaculação precoce também, mas hoje o vovô transante, vai te revelar como conseguir ficar o cara na cama. Então se quer vencer a impotência hoje, fica comigo até o final desse vídeo, senão seu Bilal vai continuar caindo. Ejaculação precoce. O que é isso? A ejaculação precoce ocorre quando um homem atinge o orgasmo e ejacula muito rapidamente sem controle. Em outras palavras, a ejaculação ocorre antes que um homem queira que isso aconteça. Pode ocorrer antes ou depois do início das preliminares ou da relação sexual. Alguns homens experimentam muita angústia pessoal por causa dessa condição. Até um em cada cinco homens experimentam dificuldades com a ejaculação descontrolada ou precoce em algum momento da vida. Quando a ejaculação precoce acontece com tanta frequência que interfere no prazer sexual de um homem ou de seu parceiro, torna-se um problema médico. Vários fatores podem contribuir para a ejaculação precoce. Problemas psicológicos como estresse, depressão e outros fatores que afetam a saúde mental e emocional podem agravar essa condição. No entanto, existem evidências crescentes de que fatores biológicos podem tornar alguns homens mais propensos a experimentar a ejaculação precoce. Raramente, a ejaculação precoce pode ser causada por um problema físico específico, como inflamação da próstata ou um problema na medula espinhal. Antes de falar mais sobre a ejaculação precoce, se deseja destruir a impotência de uma vez por toda, te indico assistir depois desse vídeo, o método que deixei na descrição abaixo. Depois clica lá no primeiro link, belezinha? Sintomas Os principais sintomas da ejaculação precoce incluem Ejaculação que ocorre rotineiramente com pouca estimulação sexual e com pouco controle Diminuição do prazer sexual devido ao pouco controle sobre a ejaculação Sentimentos de culpa, constrangimento ou frustração Diagnóstico A ejaculação precoce é diagnosticada com base nos sintomas típicos. Para entender seu problema, seu médico precisará discutir sua história sexual com você. Seja franco e aberto. Quanto mais o seu médico souber, melhor ele ou ela poderá ajudá-lo. Se o seu histórico sexual falhar em revelar fatores mentais ou emocionais significativos que podem contribuir para a ejaculação precoce, seu médico pode querer examiná-lo. O seu médico pode examinar a sua próstata ou fazer testes neurológicos, testes do sistema nervoso, para determinar se há algum problema físico que possa estar causando a ejaculação precoce. Duração esperada às vezes, a ejaculação precoce desaparece sozinha por semanas ou meses. Trabalhar para aliviar o estresse ou outros problemas psicológicos pode ajudar a melhorar a situação. Outros homens têm dificuldades duradouras com a ejaculação precoce e precisam de ajuda profissional. Alguns homens respondem prontamente ao tratamento, enquanto outros enfrentam esse problema por um período prolongado. Tratamento eficaz está disponível. Prevenção não há maneira conhecida de prevenir a ejaculação precoce. No entanto, você deve considerar os seguintes conselhos. Mantenha uma atitude saudável em relação ao sexo. Se você sentir sentimentos de ansiedade, culpa ou frustração por sua vida sexual, considere procurar psicoterapia ou terapia sexual. Lembre-se de que qualquer pessoa pode ter problemas sexuais. Se sentir ejaculação precoce, tente não se culpar ou se sentir inadequado. Tente falar abertamente com seu parceiro para evitar falhas de comunicação. Tratamento à terapia comportamental é uma abordagem possível para o tratamento da ejaculação precoce. Mais comumente, a técnica de compressão é usada. Se um homem sente que está prestes a experimentar o orgasmo prematuro, ele interrompe as relações sexuais. Então, o homem ou seu parceiro aperta o eixo do pênis entre o polegar e os dois dedos. O homem ou seu parceiro aplica uma leve pressão logo abaixo da cabeça do pênis por cerca de 20 segundos, solta, e as relações sexuais podem ser retomadas. A técnica pode ser repetida quantas vezes for necessário. Quando essa técnica é bem-sucedida, permite que o homem aprenda a retardar a ejaculação com o aperto eventualmente, a ganhar controle sobre a ejaculação sem o aperto. A terapia comportamental ajuda 60% a 90% dos homens com a ejaculação precoce. No entanto, requer a cooperação de ambos os parceiros. Então meu amigo tome uma atitude, para recuperar sua masculinidade, clique no primeiro link na descrição abaixo. E assista ao vídeo. Te garanto, que em poucos dias você, voltará a trançar loucamente com sua gata. Ok? É isso aí. uma simples atitude, muda uma vida inteira. Não esqueça de socar o joinha. E se inscrever nesse canal, para não perder nossas dicas matadoras. Por isso ativa o sininho para ser avisado. Belezinha? Meu maninho, comenta aí embaixo, do que você achou dessa receita. Já conhecia? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo. Um forte abraço, fica com Deus.